Edição foca em Esté e Dinho dançando ao som de adultério. Oi, o tá sério, ó, ó, ó, adultério. A edição de hoje de A Fazenda 13 mostrou como foi a festa de ontem no reality rural com o tema de galáxias em um momento a música adultério do falecido Mr. Catra tocou e os peões se empolgaram a edição focou em Dinho Alves e Stephanie Matos curtindo ao som da canção alguns fãs do reality brincaram com a situação dizendo que apenas os adúlteros estavam dançando e que desse assunto os peões entendem.